Fala galera, tudo bem? Estou é, inaugurando aqui esse novo quadro no meu canal, que é Papo de Música Eu vou procurar trazer, conversar com pessoas que são músicos amigos meus Muitos deles que me influenciaram muito Então esse é um papo descontraído, sem editar sem, sem, sem nada, sem corrigir erro O que a gente falar a gente corrige aqui mesmo Então a ideia é trocar uma ideia sobre música, sobre a nossa vida é, o que a gente é, passa nos bastidores, é, o que a gente fez e faz para continuar tentando crescer na música. Então assim, hoje eu estou aqui com dois grandes amigos meus, Dudu Ferreira e Robson Rodrigues. E por uma coincidência, uma boa coincidência, são pessoas que eu já trabalhei muito, já fiz muitos projetos juntos e a gente tem um projeto atual que é o Canal 3 Trio. Se você, de repente, não está seguindo, vai lá no Instagram do canal 3 Tris, começa a seguir lá que a gente vai começar a gerar conteúdo lá sobre o que a gente faz, música, uh, enfim, tá? Então é isso. Eu vou pedir aqui para eles se apresentarem aqui rapidinho falar um pouquinho e a gente começa a conversar sobre a nossa vida de músico. Queria começar aqui com o meu amigo Dudu, que é músico, pastor, produtor, compositor, digital, influência mais alguma coisa que eu esqueci? Não? Não? Eu sou o Dudu Ferreira, né? amigo de muitos anos do Claudinho, e tecladista, como ele falou também, eu sou pastor, escritor, né? Ah, foi... <risos> <risos> Desculpa! Eu esqueci o mais importante! Desculpa. Escritor! Né? Desculpa aí, Robin. Compositor! Nós não estamos nessa classificação, <risos> Robinho! <risos> também! Inclusive... Continua aí, pode continuar. Beleza. Então assim, depois a gente fala mais do Dudu, aqui, do Robinho Rodrigues, meu amigaço, assim, super baixista, ao qual eu sou fã desse cara, assim, como músico, como pessoa. Então assim, pô, o é maior um prazer ter você pô, aqui pra pra É verdade mesmo. Tá, Pode rir, pode falar o que você quiser, porque aqui não tem nada programado. você fica dele, cara. E não sou pastor, não sou escritor. Não, isso é só o Dudu. <risos> só o Dudu, não, é. Pô. Robinho Rodrigues aqui, maior prazer estar aqui com você, irmão. Boa legal. Sou fã pra caramba. Então, assim, cara, é, esse, esse, esses dois caras aqui, a, a gente já fez muita coisa junto, assim, do duplo produtor musical, a gente já gravou muita coisa junto. A gente tinha a banda Sub 5, é, que a gente também gravou um disco, tá, tá no Spotify no disco? Ah, todas as Spotify. Se quiser procurar lá, Sub 5. Uh, é, o Robinho, muita coisa em comum, tocamos junto e tal Então assim, a gente tem muita história junto assim, bacana assim, de, de, Principalmente com o Marquinhos Gomes, eu e o Dudu, várias histórias engraçadas assim. Dudu, é, atualmente, quais são os seus trabalhos que você está fazendo, assim que você tem é, é, é, feito atualmente? É. Todos eles, desde tocar com o cantor, mesmo a gente está em meio à pandemia pandemia, mas, mas essas coisas vão voltar né? Atualmente estou tocando com a pastora Ludmilla Ferber uhum. E trabalhando no meio digital como, como professor né? Tem alguns cursos na plataforma digital Hotmart E produção musical, que graças a Deus sempre tem gravações, né? produção Então atualmente tem essas três coisas mais fortes uhum. Pô cara, você... É... Dudu foi um cara que me influenciou muito, assim, tanto na vida musical quanto na na, na vida espiritual. Nós somos evangélicos, né? Então, assim, a gente, a nossa fé em é Jesus Cristo. Então, o Dudu me ajudou muito. Ele, eu, eu, tem coisa que eu não sei se ele lembra. Assim, apesar de a gente ter uma idade parecida, mas Dudu começou a tocar muito cedo, né? Marrento, né? Oh, mesmo. Não. Marra, não. De... Não. né? A gente começou adolescente. Ele já tocando grande, né? 16 velho? anos. É, mas 16 mas você anos. você traz bobeirinho. Olha isso tudo que vocês falam do né? metal. <risos> não é, vai, Confessa. Pô, é. confessa. É, e aí, bicho, eu, eu, a gente começou a tocar com Marquinhos Gomes, eu comecei a tocar antes do Dudu, depois o Dudu entrou na banda. Cara, e eu com 20 anos, 21 anos, bicho com sangue imisória, né? Eles Querendo tocar tudo, não sei o quê. E aí, uma vez, o Dudu chegou para mim, cara, e falou assim, eu não sei se você lembra disso, falou assim, pô, cara, Deixa para de roubar bastante de livro depois, começa o solo. <risos> <risos> tu lembra disso, cara? Tem certeza? Não, não lembro. Os essas fecharam pra ver essa expressão até hoje. Tipo assim, cara, vai devagar, começa o solo, deixa. deixa... É, é, é, é, a deixa... gente já iniciava já, o que eu falei, parecia que pega aquela estante de, de livro e tá caindo tudo em cima de você. Ah, <risos> e <que> bacana <risos> foi a associação, sacou? De roubar bastante de livro. Com <risos> um solo, entendeu? Eu falei, ah, entendi, cara. Pô, que legal. E, pô, me ajudou muito, assim, cara, num momento que eu tava. É, sou nascido e criado na cristão, mas estava num, num momento de transição, então tal, um cara que sempre teve uma palavra, assim. É, cara é pastor também, né? Não sei se eu mencionei isso, só por qualidades do cara dele. Então me ajudou muito, assim, cara, eu disse, pô, sou muito grato pela sua vida de verdade, assim. Sim, é. Quando eu pensei em começar esse quadro, né? Uma das pessoas seria você e o Robin, né por causa do que a gente está vivendo atualmente. Mas eu lembrei dessas coisas assim, que me ajudaram muito, assim, cara, sabe? Então, pô, que bacana ter, ter um cara, um mentor como você na música e na questão espiritual. E a Kruka é verdadeira. porque ah. o, o Claudinho ele é aquela influência que ele é muito pragmático, ele é um cara prático, uhum. né? Ele é um cara que e muitas vezes é, eu, até pelo meu minha forma de ser, meio melancólico, assim, eu demorava a pensar. Eu me lembro de ter uma situação. Que a gente estava tocando e teve uma produção do disco do Marquinhos Gomes, que foi um produtor muito bom que ele fez. E na gravação grava as cordas, grava tudo separado, né? E eu, um dia eu estava assim, eu falei, caramba, tem muita coisa, como é que eu vou tirar esse disco aí? Comecei a tirar e não sei se você lembra disso, ele falou, não, cara, você pô, além de você conseguir, você vai fazer isso com o pé nas costas. Eu me lembro que eu usava dois teclados, hoje raramente eu com dois teclados, e eu tirei as cordas, que eram cordas gravadas mesmo, e eu fazendo as cordas copiando, o piano, eu tirei tudinho. Aí ele falou, e aquela força que ele me deu, aquela prática, né? Ele falou, não, mas você consegue. E, assim, Claudinho tem esse lado muito prático que é, eu aprendo muito com ele também. Bom, é, eu não sei se eu tenho esse tema, né, te agradeço, mas, na verdade, eu falei isso por o cara, né? Eu, pô, claro que pode, claro que tinha, O cara toca pra caramba, né? Já tocava na nossa frente, não sei o que. Então, assim, não era nada mais do que eu tava vendo, né? O, o Robinho, cara, é um, é um cara assim, um músico que eu tenho uma admiração também absurda. Assim, um cara que já tocou com um montão de gente, atualmente toca com a Anitta, mas já tocou com um montão de gente aí no meio. Uh, Gosto já tocou com outros cantores secular e já falei pra ele também, sempre tive uma admiração pela forma de tocar, assim, consciente, é, bicho, limpeza no som, uma parada que eu sempre falo assim, é difícil você ver em baixista, já te falei isso, né? É, é, tocar swingado, mas tocar no time, com a respiração. Todo, na maioria das vezes os caras que tocam suingado tendem, tendem a correr, tocar pra frente. Natural do ser humano, né? É emoção, não sei Mas Robinho tem uma parada de respiração. De ]Não. bicho tocar certo, é, respiração alta no lugar que eu me impressiono assim, Eu já falei isso várias vezes assim cara. Pô. Não, não ouvi isso Não, mas, mas é verdade né bicho Então assim, pô, é, é muito legal isso E para mim é muito prazeroso cara, poder dividir projeto com músico do, músicos do nível de vocês entendeu? E assim, eu falei, falei, mas assim cara Fala pra galera o assim, que você tem feito atualmente Desde o do, do projeto da sua igreja, do... Da, da, do trabalho que você tem, enfim? Então, atualmente, como você fala, eu estou tocando com a Anitta e também participo do, da orquestra municipal, em São sala, o município tem uma orquestra, qual eu faço parte, tenho um prazer de fazer parte, uma orquestra excelente músico músicos. E também, paralelamente a isso, a gente vai é, fazendo gravações, né? aquelas coisas né, que a gente tem que fazer, é, que fazem parte do nosso cotidiano. Você faz a gravação, você dá uma aula, e com isso a gente vai, vai fazendo as coisas, <risos> vai levando a vida. Maneiro, cara. Legal. Assim, bicho, uma coisa que normalmente né, a galera quer muito saber da gente, a galera que se inspira em você e nos outros músicos, é assim, como é que é a vida do músico? Como é que é a sua vida, uma vida normal? Como é que é o Robinho ah, fora dos pautos? Como é que é? o Estuda? Você tá Robinho, é tá na sala. <risos> né? <risos> uma pesquisa. A vida, cara, é... Tem que rolar o preso Empresa meio de um coisinho <risos> Lá no Hortifruti, lá, lá, lá, lá no, na, no, no Concierge Somos mais de família, né? Então, Normalmente! <risos> tem que ter lá, entendeu? escolher as melhores, as melhores regolas Hortaliças, <risos> promoções Normal, cara, filho, chega em casa, você tem que... É, atenção à criança, e o filho quer mostrar os melhores gols do Neymar com o Cristiano Ronaldo Aí, entendeu? Ele fica mostrando, pô, olha aí, o carro o Cristiano Ronaldo, pô, é mais, mais caro do que o carro do Neymar. Como é que você eu associa, eu... associa isso com sua vida de música, de repente dar uma praticada, tirar um repertório é, novo, cara, né? eu, eu acho assim, quando a gente, quando a gente né, é solteiro, tem aquela coisa de estudar, estuda o quanto pode. Mas como casa, é, é, acho que você tem que saber equilibrar as coisas, tudo de acordo com as possibilidades, porque... Você chega em casa, como você faz? você tem coisas de que se tiver no mercado, você tem que ir no mercado Aí você tá com uma coisa pra poder estudar ali Tá concentrado Aí ah, eu meu, cara, eu vou ajudar agora, o filho ah. vai me ajudar não sei o que Caiu os pôr de Você tem que fazer aí, entendeu? Aí vai lá, depois que voltou no mercado Pô, mas tem que fazer uma coisa, aí vai, enquanto a esposa tá, tá fazendo uma coisa, a criança tá em cima Você tem que pegar a nenenzinha mais nova Cara, é assim, é uma vida... Desafiador mas mais gratificante, é. cara. Eu... Eu, também, eu também passo por isso, cara. Assim, né? a gente que é batera, né? Precisa ter um espaço, eu tenho meu estúdiozinho lá em casa e tal. E aí, bicho, você... Ah, pô, legal, eu não vou conseguir um tempo pra fazer não sei o quê. E do nada o teu filho... Não, ah, pô, precisa levar o filho não sei aonde. Precisa ajudar a fazer um dever. É, aí precisa aí você remaneja aquele tempo pra outra. Ah, né, é. Agora vai ser... Vou ter que fazer essa parada de tarde e tal, não sei o que. E você, Dudu, como é que tu faz? Tu estuda ainda? Tu... Como é que você. Como é que você. Eu falo, eu falo uma coisa que muita gente não acredita. Eu estudei nos meus primeiros dois anos. Depois nunca mais eu estudei. Sério? Eu nunca mais. Eu tenho que tirar, claro, a gente. Precisa tirar um repertório e tal, precisa praticar alguma coisa, porque esses caras tocam pra caramba, a tem um grupo aí junto. Aí eu faço os tempos que depois esqueço. e depois vão tocar, os dizem que cara está tocando e eu não estou tocando mais vezes Boa. o tempo eu... de eu quero. pelo de Deus. Aí a gente dá aquela não lembrada, mas assim, sincero, bem sincero, eu sou eu não vou nem falar muito isso por causa dos meus alunos, né? que os pobres é é não tem assim. vai trás. Não tem esse não tem você vai mas, Não, não, é mas, isso. É, eu, eu, assim, eu estudei a técnica que eu tenho dos dois primeiros anos. Claro que você tem que estar sempre tocando O tocar, porque ouvir e tocar É, é um estudo, né? É um estudo Muito sério que o estudo Pelo menos para mim, eu acho assim Quando você está ouvindo muito, você está absorvendo E você toca na pista, né? Tá no play toda hora Tocando e Você acaba com ver Você tá fazendo uma coisa que você ouviu De tanto ouvir, o ouvir é muito importante Pô. Pra mim, o ouvir é porque a prática, quando eu estou já tocando, as coisas vão fluindo. Eu creio que acontece com todo mundo. Sim, cara, eu acho que isso. Pedir para o para falar sobre isso. Mas, mas só na questão que você falou de filhos, hoje mesmo eu estava fazendo uma gravação de manhã. O que, que eu boto? Eu fico na sala, meu filho vendo tal, YouTube e tal. Aí eu boto o fone e fazendo a gravação em celular, aquela coisa de tecladística, é várias coisas ao mesmo tempo. Gravando aqui, já interagindo com o cliente, né? O que, que você quer? Estira é isso já mandando pro WhatsApp, tal, mas o fone dá para se virar. Eu acho que é mais fácil do que eles, que precisa tocar. Uhum. É mais fácil que tá. eu também consigo resolver a questão do fone, mas eu, a questão é o momento. De você separar aí, porque tem todo um sistema de. Esse fazer com o filho mais novo. Exatamente. O filho tem, é, mais novo tem 10 anos, então é mais fácil. É, para dor pra tudo. Começou a tocar na nossa frente, teve filho na nossa frente, tá, tá na frente de tudo. Uma parada que você falou, cara, que eu acho que é muito importante, eu vou pedir para o Robinho pincelar sobre isso também, é, que eu acho que hoje falta um pouco na galera, é ouvir bastante. A gente ouviu muita música no nosso tempo, porque a gente tinha uma escassez de material, não tinha essa, essa abundância de material que a gente tem hoje na internet, hoje você tem todos os discos, tem todas as videoaulas, compra videoaula, curso online barato, é, mas acaba também tendo um excesso de informação que você não processa. Que é mais ou menos o que acontece nas redes sociais, você fica passando ali o tempo todo no ombro. Eu lembro que eu escutava música, e eu, eu faço esse exercício até hoje, quando eu pego um disco, eu escuto mesmo o disco várias vezes, assim, cara, até eu esgotar tudo. Então, se assim, você ouvia, assim, eu lembro que eu ouvia muito Mundial object, cara, eu ouvi uma música, bicho, eu aprendi a melodia, aprendi o groove, aprendi o clima, aprendia tudo. E eu acho que isso, de uma certa forma, ajuda a você crescer muito na música, por conta da questão da, da, da, da musicalidade, que às vezes a técnica não alcança isso se você não juntar esses, esses dois tipos de coisas, entendeu? É muito importante você estudar a técnica, mas ouvir a música, isso é para qualquer instrumento. Não é, Alguém? Eu Exatamente, cara. Essa questão que você falou, da, da, das muitas possibilidades que, que, que estão disponíveis, cara, é uma coisa que se a gente não tomar cuidado, a gente fica perdido. Porque, cara, antigamente, para chegar é, é, antigamente, a gente estou falando de. Acho que não estou nem falando de 15 anos agora. É, é, muito rápido. Gente, rápido muito né? rápido, né? Então, assim, para você chegar num, num disco, de repente, do, do Elodact, caraca, você tinha que. Demorava muito pra colher, era né? né? fita e toda a abaixo Lá <risos> com uma quadrilhazinha, não é... cheguei a pegar também Mas, cara, hoje então assim... Quando chegava o material, o disco, ele se rodava na cidade toda, né? Caraca, é. Todo mundo tinha, mas todo mundo ouvia aquela mesma coisa Todo mundo né, sugava aquilo da, maior, da melhor maneira possível Cara, hoje você tem é assim, à tua disposição, você vai em qualquer plataforma. É, cara. Então, se você, tá, você tá ouvindo uma aqui, é, é... Quando você chega num... Você tá com muita fome, você chega num, num, num, num restaurante, cara, você não sabe nem que... Meu Deus, chega aqui, você... Cara, faz a misturada, mistura... pôr lasanha, feijão, uhum. aí fica aquela bagunça toda, entendeu? Então, assim, se a gente não tomar esse cuidado, a gente faz essa, essa salada, assim... É, cara, é, é, é realmente difícil, né, cara? É difícil, você, é. muita opção, você tem que ter muita opção, você tem que ter muita certeza do que você quer com essa, essa, essa gama de opção pra escolher, né, cara? O que, o que você precisa, realmente precisa é. pra, você, pra você usar, pra você estudar, pra criar um passo a passo exatamente, de, exatamente. De, de crescimento no seu estudo, cara. Eu lembro que o primeiro material que chegou na minha mão foi uma videoaula do Dan Chambers, que é chamada In The -Moves". Cara, eu, eu vi essa fita... Durante uns um ano e meio, dois anos, todo dia, cara. Primeiro que é o que eu tinha, não tinha outra coisa. Então, eu, bicho, eu, mas isso me fez um bem danado porque eu absorvi aquilo tudo, é. a música, a respiração, as aplicações, isso me fez um, um bem muito grande. Eu, eu aconselho sempre a minha galera que tenta escutar música desse jeito, cara, tenta absorver, ouvir música é um estudo, é, é muito importante para a nossa formação, tá, cara. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Dudu, você, você é um cara que é muito atuante né, cara, na, na rede social aí, com, os, com os cursos digitais, nos seus cursos, a gente, claro, sou seu amigo, acompanha isso, né? É, fala um pouco pra galera sobre isso, como é que você tem feito, quais são os seus planos para o futuro. É, atualmente tem três cursos né? prontos já, completos. Um curso de um ano de improvisação, que é um curso, para mim é o meu carro-chefe, né? curso de improvisação onde eu coloquei tudo que eu sabia que estudei a vida inteira tem um curso de harmonia e um curso worship né e pop rock ah, você tem worship um é. também ah, isso eu não sabia é, é, é, timbres como se usa tem as coisas que se usam e também é mais para pop rock na verdade a maioria das pessoas que compram são as pessoas nem são tão é, pessoas do evangélico é crente são pessoas sim. que quer o pop rock sim, é sim. muito procurado Cara, muito legal você falar sobre isso, que eu lembrei de um assunto que é, que é, é, é ecletismo. Eu acho muito importante, né? Eu acho que tem músicos que se dedicam a uma área e querem tocar uma parada, mas eu sempre falo que, que, que é importante você procurar ter um certo ecletismo no que você toca. E que eu acho legal assim que a gente tenha uma certa identificação, por exemplo, Dudu toca música brasileira, a gente já tem um grupo de música ah, brasileira, né? falar, a câmera corta com 25, eu acho. 25 minutos? Tá não, tem não, tá com, com, com 18 nenhum. É, tá não, porque ela ficou piscando. Não, eu tô sei. marcando ali, ó. Não, é porque tá ela tá ficou certo? piscando ela, pisca. Não, já apertar, vai... não vai ah, cortar tá, não, já vamos encerrar já. Aí você corta esse lado. Tá. Tá. Hum, não, não corta nada. <risos> nada. Não tem o <risos> assim, cara tá ali vendo a gente e quer participar do negócio. Então, ah. então, assim, aí é, eu falo bem ecletismo, o Dudu toca música brasileira, samba pra caramba, Baião, Bolsonaro, e toca hoje, tem, tem um, um curso online de, de worship, né? Toca com o cantor evangélico, o Robinho é a mesma coisa, toca na orquestra, toca com a, com a Anitta, é, é, toca na Lagoinha, música músico da igreja, Sim. Lagoinha, já tocou com o Cassiane, é, isso é muito importante, galera, essa parada também de você procurar ser eclético, né? Não ficar preso só a uma coisa, é para você procurar entender a linguagem das coisas que você toca. Essa coisa isso é muito importante, o Dudu falou isso e me lembrou, uma parada que, que eu acho legal também, a galera, os músicos, os estudantes, ou até a gente mesmo que é, que já se considera ter uma estradinha nas costas, procurar é, ser eclético, né? entender um pouco... é fica mais aberto, todo né, uhum. o campo de, de atuação, né? fica mais aberto quando você é. está que... por dentro de... de... É, de, de, de mais coisas possíveis, né? né? também tem, aquela... tem que tomar cuidado com aquela teoria do, do pato, né? Voa <risos> <risos> mal, nada mal, anda mal, <risos> é assim, cara. É, claro que, o nosso ouvido tem que ser pô, o nosso, o principal ruim né, cara? A gente tem que, tem que procurar ter, ter, ter bom senso das coisas, né? Mas o pato se sabe várias coisas. é mais gente. Precisar dar, dar um Miguel e voar rapidinho e dar uma voada Não, <risos> Né, <bicho>? Exatamente, exatamente <risos> Mas assim, eu acho que pelo menos foi uma coisa que como você falou Foi uma coisa que, que, que eu tirei pra mim, assim Que eu tirei pra mim quando, quando eu decidi, quando eu descobri que eu ia viver de música Que eu tinha escolhido música como profissão porque, Cara, quanto mais coisa eu souber Sim Maior vai ser meu meu... Maior meu é sua caixa de ferramenta, minha né, bicho né? né? alguma coisa sobre isso, é, realmente, assim, músico brasileiro, se ele não for eclético, hum. igual eu conheci uma grande um guitarrista, não, que meu negócio é blues, músico brasileiro, meu negócio é blues. Ou então uma cantora, não, eu só canto música americana, eu falei, caramba, você é brasileira. Então, assim, gosta de música americana, gosta de blues, mas músico brasileiro, que vive profissionalmente, se ele não tiver um leque aberto é. de ecletismo. Pois Simples. é, eu, eu sempre falo assim: os caras que, um o de jazz, que subestima a música pop, cara, e quando vai tocar, vê que precisa aprender a linguagem, a sonoridade, então não, não pode subestimar nenhum estilo, entendeu? Se você quiser seguir o um estilo, beleza, né? Cada um tem suas opções e a gente respeita isso. Porque a gente está dizendo que é bacana você aprender, ter a linguagem para tocar as cara, coisas. Cara, a gente não tem a sua particularidade, né, cara? tem Para você tocar, você tem que levar, né? exato é tá sério tem que ouvir as referências entendeu porque se não fica só tocar fica sem linguagem. Né? É. até que a questão do instrumento do setup que você vai tocar é importante tem a ver Sim, é, né, cara? É, é, com uma certa, ter uma certa coerência né porque de, dependendo você vai tocar um determinado segmento mas você vai com não vai com um setup compatível você é. vai soar de outra forma pode soar de outra forma né? levar para comer comida chinesa né brother? <risos> Cara, ah, vocês querem falar mais alguma coisa aí? Não, não, não. É. Não, não. Pode ter. Já se errou? Não, tá quase ali. É ah, certo. tá. Não, beleza. Não, beleza. Os pastores mesmo que querem terminar o curso, já vai sair As mensagens estão avançadas. Galera, então espero que você tenha gostado aí do vídeo. Isso aí é mais uma, uma, uma alguma coisa que a gente tá acrescentando no canal, que a gente acha bacana, né? Ter essa conversa com músicos. Tá? Então ative aí o sininho, deixa seu like, que é importante para o YouTube entender que tem uma orientação. Preciso. Beleza? Obrigado por assistir é. até o próximo vídeo. Valeu!